Bom, as carboxamidas uh, no manejo da doença da soja vieram para acrescentar no controle da ferrugem da soja, principalmente, né, a principal doença da cultura, e, e sem dúvida né, elas são, no momento, a nossa maior uh, ferramenta no controle químico, pois são os produtos que têm funcionado melhor no controle da doença. Uh, evidentemente, nós temos tido o problema de resistência, né, a perda de sensibilidade dos produtos, de alguns fungicidas em relação à doença, porque o fungo se adapta, tem mutações. E com isso, as cabuxemidas também, a partir dessa última safra, vieram a sofrer esse problema. Né? Nós já temos outros grupos químicos, como as estroburulinas e os triazóis, já com, com relatos de resistência, diminuindo a eficiência. Então, o uso da carboxemida em mistura com esses outros grupos químicos veio a acrescentar né, no controle. Nós tivemos uma melhora do controle nas últimas safras, mas também com esse relato de resistência a esse grupo químico aumenta a nossa preocupação, né, a nossa responsabilidade e o nosso dever de usar essas misturas, usar os produtos da forma recomendada para se ter um melhor controle da doença, porque se não for feito dessa forma, com certeza o produtor vai ter prejuízos né, e não vai conseguir uh, alcançar o seu objetivo né, de produzir a uma, uma soja na sua potencialidade. Embora ocorra uh, a chamada resistência cruzada, né, ou seja, quando uh, uma carboxamida ou um, um outro dos outros grupos ocorre a um a uma das moléculas, ocorreria a outra do mesmo grupo. Mas nós verificamos que até o momento não tem ocorrido da mesma forma para todos os grupos, né? para todos os, os produtos que, que existem no mercado. Existe esse risco, né? mas como é a primeira, talvez a primeira safra que nós tivemos agora com esse problema, né? ainda não se verificou de, de forma concreta né? esse problema em todos os, os grupos que, que estão presentes. E, nem, e mesmo nos, produtos, nos grupos que se, já se verificou uma perda de sensibilidade, ela não é de forma geral, foi em algumas regiões do Brasil né, que nós verificamos, e em algumas outras regiões parece que ainda o problema não é uh, tão sério ou há uma diferença de, de, de gravidade em relação à ocorrência da resistência. É, Já existe toda uma recomendação né, que o, que o produtor já conhece, que os técnicos conhecem, mas vale a pena ressaltar, porque muitas vezes ela não é adotada, porque... Uh, por fatores diversos, mas principalmente né, utilizar esses produtos da forma preventiva, né, ou seja, nas primeiras aplicações ou no momento que ainda a doença não está estabelecida, né, porque isso tem sido visto que eleva um melhor controle da doença. Então, além disso, né, tecnologia de aplicação, como sempre, né, fazer aplicação Uh, em momentos adequados, com umidade adequada, com os, os, os equipamentos bem regulados, utilizando bicos adequados, então toda essa tecnologia existe, né? E, e deve ser utilizada para que o agricultor tenha o, o melhor resultado, né? Outra coisa, né? Essas misturas de, de diferentes ingrediente, ingredientes ativos, né? Nós temos esses três grupos químicos que eu já falei, os caboxiamidos, os triazóis e as tribulinas, e temos também produtos multissítios, né? Que tem... Uh, voltaram agora né, para o mercado é, como um apoio um controle da doença. Né? Eles não eram tão eficientes, mas uh, devido aos níveis de eficiência que nós estamos tendo agora, eles vêm somar e é importante também o uso deles, mas também de forma bastante uh, controlada no momento certo, em doses adequadas para que se tenha o um melhor resultado. As caboxiamidas elas têm um caráter uh, menos curativo, né? embora tenham uma eficiência muito boa, então por isso essa recomendação de levar elas para as primeiras aplicações que uh, provavelmente serão mais preventivas, né? porque quando a, a doença acaba evoluindo, pois não, não temos 100% de controle, então as de, geralmente as demais aplicações acabam não sendo preventivas, e isso levaria assim uma perda de eficiência mais acentuada desse grupo. Os produtos multisítios também, como eles, eles atuam na proteção da, da planta, eles não, eles não penetram, então eles teriam que estar ali presentes antes que o fungo chegasse na planta. Então, também dessa forma, recomendar eles nas primeiras aplicações, Devido à gravidade do problema, eles têm sido recomendados praticamente em todas as aplicações, né, né na central. Então, uh, cabe ao produtor, talvez, aí fazer um balanço né, do, do custo, do benefício da, da utilização disso e qual o melhor momento de aplicar ou se não será, se realmente uh, todos os momentos serão os momentos de colocar o multisítio também. O produtor tem diversas ferramentas né, para utilizar que a gente chama de manejo integrado de doenças. O escape é um deles, né, plantar cedo, cultivares mais uh, precoces que ficarão menos tempo expostas ao patógeno. Então, isso é o escape, a né, escapada da doença tem sido uma das ferramentas. Seguir as outras práticas de manejo vazio sanitário, que é aquele período da entre safra sem cultivo de soja, então cabe ao Estado fiscalizar isso, mas realmente a grande responsabilidade é do agricultor seguir isso porque não há, não há como fiscalizar todas as áreas. Então o agricultor tem que ter consciência né, do vazio sanitário, evitar o plantio de, de soja mais tardia ou até aquela soja sobre soja, né, soja safrinha, que já existem algumas medidas para controlar isso. Mas uh, alguns agricultores dentro da lei têm ainda feito o plantio de soja, soja safrinha ali no final de dezembro. Então, cabe uma consciência maior também para que isso não seja realizado, porque aumenta o número de aplicações com, e, consequentemente, o risco de, de ocorrer o problema de resistência, de perda de sensibilidade. Uh, além disso, né, o uso de cultivares resistentes, na medida do possível, porque ainda nós não temos muitos cultivares disponíveis, talvez seja uma das principais ferramentas que nós vamos ter aí para ajudar o controle químico porque sem dúvida nós não vamos conseguir cultivar imunes à doença, vão ser cultivares que têm um níveis de resistência onde a doença ainda ocorre e necessita de aplicações de fungicida, mas como ocorre de, de forma mais uh, lenta, né, menos agressiva por terem níveis de resistência, isso ajudará o controle químico também a ter um bom sucesso no, no seu resultado. O Consfit ele permite, né? Ele pelo seu desenho assim de evento como reúne eh, diversos pesquisadores do Brasil, né, especialistas na, na, na ferrugem, especialistas em, em aplicação de fungicida, ele permite um debate muito grande. Né? Nós tivemos esse encontro também eh, nessa estação de pesquisa em Dielos Rio, que eh, realmente nos mostrou um, o, o alto nível né, de, de pesquisa que é feito nesse local e como uh, pode sair soluções né, de, de, desse local para os problemas da agricultura brasileira. Então, sem dúvida, é, é, foi um encontro bastante produtivo, né, que nos trouxe um conhecimento que uh, é difícil de ter no dia a dia, né, no nosso, uh, nosso dia a dia de trabalho, uh, oportunidades como essas para discussão de problemas.